Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais um vídeo no canal de como a gente pode utilizar é, a geração de legendas para melhorar a qualidade do nosso vídeo e aumentar a acessibilidade do nosso conteúdo. A ferramenta que eu vou falar hoje é o CaptiCut. Vamos primeiro aqui abrir a Play Store, procurar o CapTCut O CaptiCooter já está instalado né? no meu celular, não vou precisar instalar, vocês instalam, depois abrem. O funcionamento do CaptiCooter é muito simples. Você vai fazer aí é, em novo projeto. Procura o vídeo que você deseja criar a agenda. Lembrando que essa é uma ferramenta do mesmo desenvolvedor do TikTok, é uma ferramenta que tem uma qualidade muito boa. Com o vídeo feito o upload, você vai em texto e procura legendas automáticas. Ele pede para selecionar aqui embaixo o idioma, já está em português, eu vou deixar, então é só continuar. Se você observar na parte superior da tela, ele está criando né, a legenda, está informando, está criando a legenda automática. Lembrando que o processo de criação de legenda nem sempre é 100%. Muitas vezes a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, não confie 100% na legenda criada. Sempre confira todos os textos para ver se está de acordo com o conteúdo que está sendo realmente falado no vídeo que você está legendando. O processo pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do vídeo. Eu vou dar uma paradinha aqui adiantar o vídeo. Quando terminar, eu volto. Até já. Pronto, é, o vídeo, né, terminou. A parte de exportação já foi renderizado e ele dá várias opções de como exportar esse arquivo. Pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Insta. Ele dá a opção de colocar no Google Drive, no Stories ou armazenar no próprio dispositivo que é no celular eu vou usar o programinha que eu tenho aqui que é o gerenciador de arquivos vou informar que eu quero salvar esse arquivo na pasta de downloads save arquivo exportado com agenda agora eu vou abrir né para mostrar a vocês como é que esse vídeo tá. Pronto pessoal dá para observar né que o texto está legendado mas diferente Segurança. da outra ferramenta que eu mostrei no vídeo anterior que é que era uma maneira de hackear o a ferramenta Creator né do Facebook para criar conteúdo. Aqui o texto faz parte do vídeo, eles estão uma coisa só, não existe um arquivo separado. Espero que esse vídeo ajude, quem curtir, dá um like, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Abraço a todos!